Oi, pessoal! Vamos dizer que nós temos uma reação hipotética onde o reagente A se transforma em produtos. E vamos dizer que a reação é de ordem zero no reagente A. Se é de ordem zero no reagente A, podemos escrever que a velocidade da reação é igual a constante k vezes a concentração de A elevada a zero. E já que qualquer número elevado a zero é igual a 1, a velocidade da reação vai ser igual à constante k. Nós podemos também escrever que a velocidade da reação é igual ao negativo da variação da concentração sobre a variação do tempo. Se combinarmos essas duas formas de escrever a velocidade da reação e usarmos um pouco de cálculo, incluindo o conceito de integração, nós vamos chegar na lei de velocidade integrada para uma reação de ordem zero, que diz que a concentração de A em um período de tempo é igual ao negativo da constante K vezes o tempo mais a concentração inicial de A. Notem que a lei da velocidade integrada é uma função onde y é igual a mx mais b, que é a equação de uma linha reta. Então, se fizermos um gráfico da concentração de A no eixo y e o tempo no eixo x, nós teremos uma linha reta se a reação for de ordem zero. E a inclinação da linha vai ser igual ao negativo da constante K e o ponto de intersecção com o eixo y dessa linha, esse ponto é igual à concentração inicial de A. Mas tudo o que falamos assume que tem um coeficiente 1 na frente da concentração de A. Porém, vamos dizer que nós temos um coeficiente 2 na frente do A, na nossa equação balanceada. Isso significa que nós precisamos de um coeficiente estequiométrico de meio. Aqui, o que muda a fórmula. Agora, em vez de "-kt", nós temos "-2kt", depois que integrarmos. O que significa que a inclinação da linha, quando fizermos o gráfico da concentração de A pelo tempo, vai ser igual a menos 2K. É importante dizer que, geralmente, os livros só assumem que o coeficiente na frente do A é 1, o que faria com que a inclinação fosse igual a menos K. Porém, se o coeficiente na frente do A for 2, então, tecnicamente, a inclinação da linha seria igual a menos 2K. Como um exemplo de uma reação de ordem zero, vamos olhar a decomposição da amônia, em uma superfície de platina quente para formar o nitrogênio gasoso e o hidrogênio gasoso. No nosso desenho, nós temos quatro moléculas de amônia na superfície do nosso catalisador de platina. E, então, nós temos mais quatro moléculas que estão acima da superfície do catalisador. Só as moléculas de amônia que estão na superfície do catalisador podem reagir e se transformar em nitrogênio e hidrogênio. As moléculas de amônia que estão acima da superfície não podem reagir, e mesmo se nós adicionássemos algumas moléculas de amônia, como as que eu estou adicionando aqui, essas moléculas ainda não podem reagir. E a velocidade da reação não muda conforme nós aumentamos a concentração de amônia. Então, nós podemos escrever que a velocidade da reação é igual à constante K vezes a concentração de amônia. Mas, já que aumentar a concentração de amônia não causa nenhum efeito na velocidade, ela é elevada a zero. Então, a velocidade da reação é igual à constante K. Normalmente, aumentar a concentração de um reagente aumenta a velocidade da reação. Porém, para essa reação, já que nós estamos limitados pela superfície da área do catalisador, se o catalisador está coberto pelas moléculas de amônia, aumentar a concentração das moléculas de amônia não terá efeito na velocidade da reação. Então, essa reação, a decomposição da amônia em uma superfície de platina quente, é um exemplo de uma reação de ordem zero. Então, é isso. Eu